Eu sou Bruno e esse aqui é... Alexa! Oi! E a gente vai fazer umas barrinhas de granola que a gente chama de bananola Né? Uhum. Então vamos começar? Uhum. Vamos fazer primeiro duas bananas bem maduras para que fique bem gostoso a gente vai esmagar elas uhum. E agora vamos colocar... A granola. A granola. Aí tem um vídeo no YouTube para como fazer. Mas a gente escolheu essa que é sem açúcar. A gente vai colocar 5 colheres. Tá, agora vamos misturar? Uhum. Tá, mistura aí, você sabe, é muito bem misturar. Agora, uma vez que está misturado, a gente vai levar para o microondas dois minutos para cozinhar, né? Vamos levar? E a gente vai colocar nas forminhas, né? Vamos botar em um prato para levar para os E depois a gente vai fazer uma cobertura de. Chocolate. Vamos levar o frizzes. Estás pronta? Estás pronta? Estás pronta, pronta, pronta, pronta, pronta, pronta, pronta, pronta. Sim, sim. Estou pronta. Vamos? Ok. Vai fazer cobertura. A gente vai pegar... O chocolate. Cobres um. No... E agora a gente vai colocar... Duas colherazinhas de água e o bide. O E agora vamos botar no microondas. Chum, chum, chum, chum. Chum, chum, chum, chum, cobrir essas Agora não pode ficar torto assim, a gente tem que tirar. Uma de cada vez, papai. Cada vez. Tá, bota ok. aqui. Uma de cada vez. Você Essa é o homem chocolate? Sim! Agora vamos levar pra gelar de novo. Vamos levar para gelar. Vamos levar para gelar. Vamos Espero pra que gelar. deixe boas. Vamos lá. E uma vez que está congelada, a gente come. Então, esse foi o nosso... Bananola. E se você gostou, se inscreve no... Canal. Isso. Ha, ha, ha.